Ó, vou começar aleatoriamente, como se você não existisse, sabe? Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Ah... era Ai! Eu tô tentando ajustar uns bagulhos. Dois mil anos depois. Fala, galera! Beleza aqui, falamos eu sou mais vídeo aqui no canal. E hoje eu estou, estou, estou aqui no, no, na casa que eu construí no Survival, no... há muito tempo atrás, no passado. E hoje eu tô aqui com esse cara... Opa. Opa. E aí? E Então, é bem humilde esse lugar que eu construí, sabe? É, essa parede aqui é bem humilde também. Ah, cara, faça suas coisas bem humildes aqui pra esse, pra esse bagulho. Né, Alexandre? Você já pode perceber aqui com os é pilares, né? Bem humilde. Nossa, deu um trabalho pra construir. Construí, sabe quanto tempo? quanto tempo? Dez anos. Nossa. Olha, essa parede que tinha aqui, ó? Nossa, que legal. Mano, tem uma parede aqui. O que eu faço? Por isso que eu, trouxe, por isso que eu peguei uma picareta. Como é que quebra a parede? Não, peraí. Mano, o mapa é meu. Eu nem sei como é que faz. Ah, eu tem um botão, cara. Ah! Legal. Não entendi. O cara tá mineiro na netherite. Ladrão. Eu acho que é só decoração o botão, hein? Quer saber? Quer saber? Eu vou roubar essa netherite. O que eu tô fazendo? Vai cavando o um buraco de fuga aí. <risos> Pronto. Ficaremos cinco, Eduardo. Exato. O cara tá quebrando com a mão. Que isso, Alexandre? Ó. Ai, como eu sou rico, pega. Cara, eu peguei esses... Esses... Esses sugar oh. não foi à toa não, tá? A gente pegou os bagulho e tudo. Ó, vamos começar agora a dar uma volta nesse parque. Opa, tem outro botão aqui, não faz nada. É tipo a casa do Michael Jackson, vai agora que sai secreto. Ah! Uhum. eu tenho uma pista de kart ali? Só pode. É. Ah, mano, tudo está fechado. Dardo. X1. Vem tranquilo, vem pio Não, cara, todos preparados. Sai fora. Oh. Ah, fuga, fuga, fuga. Perfeito. Peraí, peraí, aí. o que, que é isso aqui? Ah, mano, mais parede. Nossa, se fosse no bedrock só aqui, <risos> já era. vai cheiro. aqui passar trem? Nem lembro dessa parte que eu subi, certo? Tá? Tô lembrado. Qual que, qual, qual que é a intenção? Deixa eu abrir o criativo aqui só pra ver. Olha oh, o que, que é criativo. O que, cara? Só o Felipe Neto pode usar criativo? Só. Tá me tirando? Já sei, mano. Ó. Três, quatro, cinco. Valeu. E yeah, aí, Calma lá. aí O que? Nossa, olha o castelo que é aqui. Isso, a Aqui, aqui é a Floresta Amazônica. Ô, oh, cara, tem coisa pra cá. Isso é louco, tem bora. Aqui. Tem uma montanha russa, mentira. uma prisão. Mano, olha isso aqui, o tamanho desse mapa. Eu tô com 45 FPS. Mano, tem um castelo aqui. Dá montanha? Acho que dá. Mano, na moral, vou ter que ir nessa montanha russa.